Comentaristas se exaltam ao vivo na TV O clima esquentou, para variar, na edição de anteontem do Trem Bala, programa esportivo popular da TV Ceará que vem ganhando fama nacional Tudo começou quando o comentarista Renilson Souza abordou os problemas vividos pelo time do Ceará na reta final do Campeonato Brasileiro Lembro que o Ceará passou 10 dias sem jogar o presidente reclamou, Thiago Nunes reclamou ou passou dez dias treinando. O time melhorou. Não. Agora está reclamando porque vai jogar quarta e domingo. O que falta no Ceará é bola. A bola do Ceará mostrou, infelizmente, na reta final do campeonato, iniciou. Neste momento, Evaristo Nogueira, o homem mau, rebateu com ironia a análise do colega. Bola. Bola, perguntou ele. É, murchou. Murchou a bola. Murchou a bola, rapaz. Eu tô dizendo, cara. Você é surdo, se irritou Renilson ao notar que Evaristo não havia entendido. Cala a boca, rapaz. Eu não tô gritando com você não, rebateu o homem mal, se levantando da cadeira em direção ao colega. Eu tô dizendo que a bola do Ceará murchou, continuou Renilson. Ah, a bola do time. Ah, a bola do time do Ceará, respondeu Evaristo. Tira a cera do ouvido, se exaltou o colega, que também saiu da cadeira. Logo depois, os dois passaram a trocar farpas e ameaçaram ir às vias de fato, mas o clima pesado durou apenas alguns segundos. Ainda teve tempo para o homem mau, como já é de praxe, entoar um cântico aos telespectadores. Trem bala, agora eu vou aproveitar o que você disse agora. Lama, lama, lama. A zaga do Ceará é uma lama, gritou ele. Apresentador da atração, Alan Neto soltou o famoso bordão. Olha o deedo do trem bala. Gira, gira, gira, gira. Assista ao momento. Está reclamando. que falta no Ceará é bola. A bola do Ceará murchou, infelizmente, na reta final do campeonato. Passa adiante. Bola? Só que tem é bola. Murchou. Bola. Murchou a bola. Puxou a bo bola, rapaz. Eu, eu tô dizendo, cara. cara, cara, cara, cara, cara, cara, é cara Cala a, eu tô você. Eu tô a bola, rapaz. Eu tô dizendo que a bola do Ceará murchou. A bola do time. Não. A bola do time do Ceará. Tira a cena do ouvido. Eu pensei. Não, é, tá não vai levantar, não. Não, olha aí. Vale não vai levantar, não. Vai encarar agora. Vai encarar agora. Eu tô merecendo. Puxou a bola do time, rapaz. Senta aí, rapaz. Senta Agora eu vou aproveitar. Senta aí. Senta. Senta, você. Senta. Tem barra. Agora vou aproveitar o que você disse agora, há pouco. Lama, lama, lama! A zaga do Ceará é uma lema ah, do tempo do tremala! E tirou, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira!